Estamos ao vivo? Olá! Olá. Boa tarde! <risos> Boa tarde! E aí, Kelly? E aí, Carol? Estamos aqui no canal Guiadas Urbanas, muito obrigada! Estamos aí juntos nessa, nessa transmissão ao vivo, onde hoje estaremos aqui eu, Kelly Tavares, guia de turismo no Rio de Janeiro, e gestora da Rio Encantos Experiences e Caroline Duarte. <risos> Também dia. Fala aí. Do guiadas urbanas, arquiteta, urbanista e uma das pioneiras junto com seu esposo Wilson nas Guiadas Urbanas pelos Subúrbios Cariocas. Estamos aí. aí pelas ruas da cidade contando as nossas histórias contando junto com as histórias daqueles que vieram antes de nós e nos unindo cada vez mais a fim de que a gente possa encontrar soluções para superar todos os desafios dos velhos e dos novos tempos através de con da congregação das nossas histórias. Então hoje nós estaremos aí trabalhando com essa pauta e antes de mais nada eu quero, além de agradecer a Carol e o Wilson, agradecer também a todos aqueles que vieram antes de nós e que estão também nesse momento contemporâneo contando histórias daquilo que não nos foi contado nas, nas escolas, as nossas histórias da nossa ancestralidade preta, da nossa, da nossa cultura africana, do legado de todas as lutas e resistências que nós vimos e que nossos antepassados vêm empreendendo de tempos milenares. Vamos juntos. Obrigada, gratidão. Eu te agradeço, viu? Eu sempre agradeço, né? Além de estar agradecendo pelo convite, eu sempre agradeço também aos meus pais, porque eles estão sempre me ajudando nesse suporte com as crianças, porque não é mole, não. Que bom, que bom. Então, é, então gostaria de, vamos ver onde que a gente pode começar, né? É, você gostaria de apresentar Guiadas, um pouco, um, uma contextualização da história, e aí depois a gente falar um pouco sobre as nossas motivações, quem nos antecederam, e depois a é, gente chegar a parte sobre tecnologia e desafios, o que, que você acha? Pode ser, na verdade, quando a gente começa a falar um pouco da história, a gente acaba falando de toda essa construção, né, de uhum. chegada até aqui, né, o Guiadas não surgiu do nada, né, é, realmente é, um, é uma construção que é uma soma das experiências que eu passei, né, da minha vida, e a que eu visto o e dele, e a gente aí se encontra aí nesse caminho do, do, do, do curso técnico de turismo e aí dá-se dá, dá o nome de Guiadas Urbanas, né? Mas a, a, falando um pouco assim de, de contextualização do, do Guiadas, falando rapidamente, né? É, falando desse roteiro, em caso, o roteiro que a gente chamava até de Caminhos do Valongo, a gente nem Inclusive, muito, a escola nossa é onde nós três nos conhecemos, né? Pois é, pois, pois é. é. Ai, ah, e foi um dos foi um dos primeiros roteiros que eu assim tive contato de, de, de experiência mesmo como guia, né? guiando assim fora da, das visitas técnicas do curso técnico. Eu fui correr linha com o Rio de Ruas, e foram as professoras Maria Marta e Marias Igrejas que me, me levaram para esse caminho. Né? E quando eu conheci esse roteiro, que é o roteiro hoje a gente chama de Pequena África, eu fiquei realmente assim, caraca, existe esse pedacinho aqui na cidade com tanta história, e eu não sabia, né? porque... Eu, eu, eu me lembro, de, é, quando era pequena, de ir muito com a minha mãe para o centro do Rio, e sempre estava andando ali aquela região ali da, da, do, da 1º de Março, Presidente Vargas, Rio Branco, 7 de Setembro, mas eu não fazia ideia das histórias que existiam, até porque naquela época não se falava muito, né? E aí, quando eu conheci esse pedacinho que ficava ali na Rua do Valongo, eu fiquei assim, muito pasma, e aí a gente, como queria começassem, quando eu entrei no curso técnico, eu já entrei com, a, com esse pensamento de trabalhar roteiros que eram completamente fora do padrão do mercado turístico, né? E aí, quando a, as professoras apresentam esse roteiro pra gente, eu fiquei extremamente, assim, maravilhada. E aí, nessa época, a gente já, já assim, já frequentava rodas de cultura popular, né? né? De quando, quando eu falo cultura popular, né, que a gente estava até discutindo sobre isso, sobre, o, sobre o, que, o que o Mário Sérgio Cortella fala sobre cultura erudita e cultura popular, mas tudo é cultura. Uhum. É... E a gente... Tem um nível de, de a... hierarquia, né? Porque eu é. acho que a é possível da criatividade humana é cultura. É, tudo é cultura. É. Isso aí. E aí, nesse processo de estar visitando... É, eu visitava uma, uma roda que acontece até hoje, né? Eu não estava acontecendo por causa da pandemia, que é a roda do Reconcarril, na Rua do Teles. E uhum. lá tinha a samba de roda e jongo. E aí, nesse processo, né? Que eu vou me descobrindo, né? Vou assim, várias coisas vão acontecendo... Eu falei assim, cara, viu? Se a gente tem que botar esse roteiro para fazer também no Guiadas e atrelar as atividades culturais do território. Foi assim que começou essa pegada do turismo guiado com atividade cultural. E aí a gente vai construindo nesse processo aí, porque é aquilo, né? Assim como o subúrbio, ele nasce do centro para os arrabaldes, o Guiadas foi caminhando do centro para os arrabaldes também. E aí, a gente foi fazendo esse, esse trajeto aí de primeiro iniciar os, os roteiros da pequena África, né? E aí, foi realmente um aprendizado muito grande. Quando a gente leva esses roteiros para as escolas, né? Também é outro, outro aprendizado, porque a gente percebe que nas escolas pouco se fala sobre essa herança africana. E aí, enfim, o nosso, nosso trabalho aí está caminhando, é, início do ano que vem, para oito anos, né? E é isso, até hoje a gente está aprendendo, né? E, e aí, só para dar uma contextualizada para o pessoal, para quem não é do Rio de Janeiro, pessoal, a gente tem uma história que é muito forte na zona portuária, né? Da questão da escravidão dentro do Brasil, que foram quase 400 anos aí de, de escravidão que nós passamos, já contando aí desde o tempo da escravidão dos indígenas, dos donos da terra, né? E, e, e nessa, todo esse movimento que acontece na zona portuária do Rio de Janeiro, que foi um porto também de chegada dos escravizados trazidos da África, depois esse porto mudou para a pra Praça 15 de novembro, e depois ele voltou, voltou também para a zona portuária antiga, que é a rua do Cais do Valongo, que é Isso. hoje um sítio arqueológico da Unesco, reconhecido como sítio me, dessa memória. da humanidade. Ali, ali mesmo, gente, chega, tem a central do Brasil, e quando tem todo um processo de gentrificação e de migrações de pessoas vindo aí da Bahia, vindo do do do, do, do interior do Vale do Café e, e começa o pessoal a também com a construção da Estrada de Ferro, né, a pegar o trem da Central e grande parte dessa população vai para a formação dos subúrbios cariocas da Zona Norte aí vem todo o movimento do pessoal da Dali da estiva, dos trabalhadores, toda uma luta de trabalhadores que a gente sim. nem ouve falar na escola, né? Eu não sei na é, escola eu é. não tive isso, né? Então, quem nos antecedeu, Carolina, nessa trajetória, como guias? Sim, então, é, nesse processo aí, assim, dentro do turismo, né? Eu, eu tenho a, a citar aqui as professoras Marisa Igrejas e, e, e Maria Marta, né? Que foram grandes incentivadoras, assim... Não só de botar a gente para conhecer esse roteiro, mas realmente para trabalhar o turismo na prática. E uma outra professora também que fez muita diferença nesse processo, que é a professora Patrícia Nakamura, que ela, no começo, ela chegou e falou assim: a gente não tinha dinheiro para fazer nada, né? Meros guias no curso, no curso bem assim renomado, mas era um curso no é, um Colégio Estadual, o Colégio do Antônio Prado Júnior. E aí ela falou assim, não, bota tudo no Facebook, que é, que é um conteúdo muito dinâmico, vocês, vocês mesmos podem ir alimentando a página, né? E aí a gente foi fazendo assim, a gente tem muita coisa na página, tem muito mais coisas em casa, porque, é, é, assim, cada vez que a gente fazia passeio, a gente não deixava de registrar nada, tem muita coisa que a gente tem guardado aqui. E aí é, é isso, né? Às vezes a gente não consegue nem dar conta de tanto material que tem aí para poder demonstrar essa evolução. Inclusive, até separei umas fotos dos passeios, aí até hoje já, assim, as fotos que a gente tem, é o, grafo, o desenho atrás, que dá, na, na uhum. Feira do Sal, já está naquele processo de começo ainda. Isso. Então, é legal. Eu adoro ver é as fotos. Então, eu tenho uma, uma, uma pergunta para ti. Dessa motivação de, vamos lá, começamos na, na nossa pequena África, então vamos supor que, o pessoal ali recebe o pessoal faz o tour da pequena África e ali a gente recebe pega o trem juntos e vamos te encontrar ou você recepciona a gente ali na pequena África para onde então, que você vai levar a gente é a gente quando começou a fazer os roteiros que eram roteiros gratuitos né a gente geralmente encontrava sempre em algum ponto próximo à estação de trem para ficar mais fácil de iniciar o passeio e nesse na primeira vez que a gente fez a gente fez ali na perto da Uruguaiana, um pouquinho entre a Uruguaiana e a Presidente Vargas, e fomos seguindo até o, o, ali, o caminho do, a rua do Valongo, e aí começa o passeio justamente ali, é, subindo, mostrando a casa, a casa da guarda, contando a história de onde se vendiam os escravos, aí che, a gente chega depois ali no cais, e no cais a gente remonta ali, é, mais ou menos, quatro momentos de, de ocupação urbana, de reformas, né, porque o cais do Valongo ele passa por várias reformas, né uhum. e aí a, a gente faz todo esse passeio e, e sobe o Morro da Conceição e desce lá na Pedra do Sal Oi? É tudo certo aí? <risos> é, esse foi um dos primeiros passeios que a gente, foi o primeiro passeio que a gente fez eu, eu queria falar aqui rapidinho Kelly, que a, a Paula Janaína que está aparecendo aí na, na, aí na telinha, ela foi uma, uma grande é, incentivadora no nosso começo do processo do guiadas, que a gente chegou a ser incubado pela incubadora Afro e ela tava nesse processo com a gente. Um beijão para ela aí. Ah, obrigada, Paulo. <risos> obrigada, Sayuri. Eu não tô vendo aqui todo mundo que tá participando. Eu tá, vendo aí. Que o pessoal tá chegando. Muito obrigada aí por nos prestigiar. E nos subúrbios, quando, quais os bairros que você oferece o Guiadas? Quem te inspirou a, a contar essas histórias, né? A compilar, fazer essa curadoria das suas vivências, da sua cultura? da nossa cultura, daquilo que também é nosso, Sim. e das pessoas. Quem que, onde que você leva a gente depois que a gente toma esse trem? Bom, aí eu, eu, eu, eu, eu, eu saber, eu fico com dúvida agora, para falar sobre o processo onde eu chego com essa questão toda de trabalhar essa região, ou dentro do passeio? Tem alguma história que você, que te traz para essa, para essa empregada toda que eu fiz aí? Desenvolta tem. esse velo, já viu um o novelo? Então, <risos> é porque eu tenho a história para contar, né? Mas vamos lá, é, eu, na faculdade, né? a gente tem uma, uma matéria chamada viagem de estudos, e a gente vai viajando, tem duas, são duas, duas disciplinas, e aí numa dessas viagens eu fui para Ouro Preto, não, Diamantina, Diamantina. Ouro Preto foi na, no curso técnico. E aí, nesse processo, cada cada aluno ficou com uma com uma categoria para poder trabalhar de Diamantina. Eu fiquei com a arquitetura, com a cidade, né contar as histórias do, do, do da cidade de Diamantina, de formação de Diamantina. E aí, o um professor José Pessoa, da faculdade, ele me, me indica um, um, um livro chamado Acho que é Minha Vida de Menina, se eu não me engano. Eu tenho até ele aqui em cima. Eu encontrei no sebo e comprei ele. E aí é a história de uma menina que ela conta as experiências dela no, no, no Diamantina. E aí antes de eu visitar Diamantina eu li esse livro e é impressionante como que o livro né faz a gente imaginar tanta coisa que às vezes a gente a gente imagina muito parecido com o que a gente vê quando chega no local. Como é que é impressionante essa questão da imaginação né? E aí eu lembro assim de uma frase que o professor me falou que me marcou muito nesse processo ele falou assim, nossa, Carol, como que você, é impressionante como é que você conta as histórias das casas, do, do, do, do Diamantina, como se você morasse aqui. E aí ele faz essa observação e fala, poxa, você podia trabalhar é, essa questão da, das histórias do, da, das cidades. E aí fica fiquei, fiquei a ali guardada. E depois eu tive um outro trabalho na faculdade, que era de métodos e pesquisas, da professora Maria Laís, que é uma socióloga. E aí eu leio o livro Contra a Rua Vira Casa, que é a história do bairro do Catumbi, que sofre várias reformas urbanas. E aí essas reformas urbanas é, é, prejudicam muito assim a dinâmica né, do bairro, porque isso mexe com a estrutura né, daqueles costumes que já haviam com as ruas, como as ruas foram cortadas. Então, eles vão contando, além de contar sobre a, a, o impacto da reforma, que eles, quando quando constrói a linha Lilás, que é para a onde tem o Tunel Santa Bárbara, uhum. eles também contam como é que é essa relação da, da casa das, dos moradores com a casa e da casa com a rua, né? E aí tem muita muitas muitas é, é, semelhanças com as com as minhas vivências no meu bairro, né? A coisa de, de, de ter aquele vizinho que fica na janela tomando conta da rua e observando o, é o que acontece. Você está falando do livro do Catumbi? Tá, mas eu, mas sempre, eu, eu, eu, sempre, eu sempre morei aqui em Cascadura Quintina. no meu bairro faz divisa dos dois bairros. E quando você promove os roteiros, você promove em quais bairros? Eu promovo em Madureira, Penha, Meyer, Marechal, Cascadura. E geralmente a gente faz alguns roteiros que pedem para a gente. A gente chegou a fazer também roteiro em gente dentro. né? Mas a gente não tem... Alguns roteiros a gente, a gente carrega como opções. A gente trabalha realmente nesses, nesses espaços. Mas então, a gente também é... tem essa pegada de construção né? De novos roteiros O título da nossa live né? Pioneirismos e roteiros pretos Por quê? Por que os subúrbios cariocas? Por que roteiros pretos no subúrbios cariocas? Por caralho? quê? Porque como você mesma falou aí né? é, Boa parte dos estivadores quando, sa... quando foram expulsos do centro Muitos deles vieram ocupar os arrabaldes da cidade E um desses arrabaldes, por exemplo É o Morro da Serrinha tem muitos estivadores que moravam no morro da serrinha por exemplo e é, toda essa história assim da, da, da africanidade, que está ligada com a história do samba também tem relações com, com, com, com, a, com os bairros da penha o bairro de madureira por exemplo é, a gente sabe que que o samba nasce lá né ali na, na Pedra do sal né ali perto do, do... ali perto do lago do da prainha e aí é, existe toda uma influência também da, do samba que vem da Bahia, né, né, junto com, essa, com esse samba que vai se construindo aqui na, na, na, na zona portuária. E aí é, o tempo passa, o, o, samba, o samba vai acontecendo, e nessa época já acontecia, há muito tempo já acontecia, a festa da Penha, que era uma festa uhum. tradicional, era uma festa de quermesse, mas era uma festa que misturava o sagrado e o profano, então, era uma festa que, além de ter as procissões, era aquela festa que tinha as barracas das xias, né? Tinha muita, A própria tia ciata, né? que, que estava presente na Zona portuária, ela tinha uma barraca na festa da Penha. E, então, essa festa essa festa tinha cocada, tinha vários quitutes que as chias faziam. E também, nesse território, como não havia ainda rádio nessa época, era um território onde você é, é, apresentava os sambas para que ali houvesse toda uma uma medição se aquele samba que foi trago foi um samba bom ou ruim. né As barracas de escola de samba estavam na festa da Penha nessa época. Então, se, se compunha samba na, na festa, se chegava com o samba pronto na festa, tinha tinha rodas de capoeira na festa, tinha samba, tinha tinha polícia é, prendendo é, sambista porque não podia ter não podia ter samba. Então, tinha toda essa, essa, essa história, né, que, que, que é uma história realmente de consolidação e construção dessa cultura preta no Rio de Janeiro, e por isso que é muito importante também é, é, pensar nesses espaços como potenciais turísticos para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Até vocês, porque... vocês foram pioneiros nessa proposta. É, a, a, a gente sabe que na, na Argueja da Penha, né, a gente até cheguei a compartilhar lá no Guiadas, ela já era considerada lá na década... De, não me lembro se era da década de 20, uma matéria que saiu do jornal. Acho que na década de 20 saiu na matéria do jornal, considerando como um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. Mas durante muito tempo, por conta né, desse mercado que se, que se cria, né, de, de atrativos turísticos somente né, na zona sul e no centro, né, isso, isso fica formulado durante muito tempo. Você vê que até na televisão, quando você vai apresentar os atrativos, Rio de Janeiro é Cristo, Pão de Açúcar, é. né, e é um aí, problema que... para a gente, é então, um grande desafio nosso, né? É. Nossa... E aí é. a gente tem a Igreja da Penha, que qualquer um que vem da cidade do Rio de Janeiro de avião enxerga a Igreja da Penha, quem vem pela ponte de Niterói vê a Igreja da Penha, então já era um atrativo, que já era um atrativo que lá atrás já era enxergado como um atrativo turístico. Mas uhum. esse guiamento, né, propor roteiros no bairro, né, porque já se fazia turismo religioso na Igreja da Penha, chegar com um ônibus e visitar a igreja. Mas fazer um roteiro pelo bairro, contando a história do bairro, né, que está ali, no caso da penha, né? Está elencado a festa, e, e passear, olhar as casas, passar por alguns becos e vielas da favela que beira ali a Igreja da Penha, isso aí tudo não, não, era, não, não tinha ninguém fazendo, né? Parabéns e... aí pelo, pelo, pelo <risos> vanguardismo nessa, nessa iniciativa. E aí, assim, eu, eu agradeço, né? E, assim, e o Wilson nesse processo, né, que foi um processo assim que foi muito rico para mim porque eu sou a suburbana do subúrbio. O Wilson é o suburbano que também vem do subúrbio da, e da favela. E hum. aí esse entendimento de é, é, de como passar por esses becos, né, que não é assim, porque a favela ela tem, ela é um organismo muito vivo e ela não é uma, não tem uma estrutura urbana aonde você consegue entender facilmente como caminhar. Então, é preciso realmente caminhar com quem é, realmente viveu ali e conhece toda, todos os pedacinhos do, do morro, né? E aí, o visto faz esse, esse trajeto, a gente chega a, a ter algum, algumas demandas de roteiros por instituições de intercâmbio dos Estados Unidos. E aí, é muito legal, porque eles trazem todo um olhar mesmo para entender essa, essa, diferença, essa é, diferenciação social que existe no território. E aí, a gente mostra né, esse caminhar pela igreja Passar pela favela e saindo numa rua do subúrbio. Entender que não existe limites. Uhum. Estamos todos no mesmo lugar. E aí, fazer essa reflexão e, e fazer toda essa vivência. né Eu lembro de uma situação da gente descendo a, o morro e tinha um menino é, é, é, soltando pipa. E aí, as meninas dos Estados Unidos ficaram loucas com a pipa, porque a pipa também é um elemento muito importante né no subúrbio. A, no final de semana, a galera vai toda para a rua soltar pipa. E aí, ele, aí a menina pede para segurar a, a, a, a, a, a linha de pipa e aí, aí a gente tira uma foto e, fica, e aí fica aquele registro, né? E aí a gente vai começando a ver, nossa, o nosso trabalho vai muito além é, de contar histórias e, e, ver, e ver fotos. Ele também tem muito a ver com as vivências e as trocas que as pessoas fazem com quem visita. E, e então, muito legal isso, porque, e como isso nos constrói também, né? Eu quero agradecer sim. minha mãezinha aí, Soninha, Santana, entrou, ah, colando. Oi, e... dona Sônia, um a beijo para Amores, obrigada. E essa coisa que você falou do, do, dos territórios, né? do respeito ao território, isso era uma questão é, que nos aflige às vezes, porque, por exemplo, o centro da cidade, ele é meio que um espaço urbano de todos, né? Construído sim. por todos, para todos, um espaço de trânsito. Então, quando eu comecei é, com a Rio Encantos, eu tinha esse mesmo pensamento que, que você. Eu não quero fazer somente o que todo mundo vende, Cristo Corcovado. Eu quero criar roteiros que contem as nossas histórias de, e que trazem toda essa riqueza que a gente tem, como isso é lindo. Né? E como as pessoas estão se privando. E aí, essa, eu percebia isso. Muitas pessoas, às vezes, estrangeiras, ou de outro bairro, ou do asfalto, Organizando grupos para levar nas favelas. eu nunca fui a esse favor, a Gilson. Eu falei que tem que. Você pode levar até lá, mas lá você precisa encontrar um dos seus parceiros, que vai ser aquela pessoa sim. residente, nascida, criada, que entende a cultura da favela, para poder aí sim levar as pessoas a ouvirem aquela história autêntica. Né? Por exemplo, aqui o vou está compartilhando a foto é, minha fazendo guiamento ali no, no caso é do Valongo. Caramba. E isso, por que eu cheguei no caso do Valongo? O caso do Valongo, uma coisa que me toca assim, muito espiritualmente é que eu nasci no caso do Valongo. Eu nasci na Promatre, que é hoje Sim, uma, uma, a maternidade que está abandonada, do, em, tá em frente à, à sede da L'Oréal, que, é um, que é um prédio que deveria, na verdade, estar alimentando essa maternidade, porque é um prédio gigantesco, milionário, multinacional. Eu nasci ali e cheguei naquelas águas onde antes eram as águas desse grande porto. Então, quando eu cresço ali até uns meus cinco anos, tem uma vivência ali cultural, espiritual, mas ainda assim muito em torno do, do familiar. E a Pedra do Sal, ela era para mim, é, nessa, nessa tenra idade, ela era um escorrega, que é uma coisa muito bonita que eu gosto de ver, que a minha primeira conexão com aquela pedra foi lúdica. E quando sim. eu volto lá hoje no guiamento, as crianças estão escorregando naquela pedra, e eu, e eu escorrego também, que eu falo, cara... Meu filho já escorregou, o já escorregou na pedra também. Gente... <risos> eu, eu escorreguei. Vou... Vamos escorregar na pedra do sal. É. Vamos juntos escorregar na pedra do sal. E como que a gente constrói essas histórias? A gente constrói essas histórias juntos. Né? Eu constro... eu, quando eu voltei para guiar na, na Casa do Valon, comecei a pesquisar, eu comecei a me descobrir, me redescobrir dentro dessa, da minha identidade, da minha ancestralidade, e aprender com os contadores de histórias locais. Então, o Instituto dos Pretos Novos, aqui que eu estou usando a blusa agora, que é o Cemitério dos Escravizados, que, na verdade não é um cemitério, infelizmente foi onde ali é. se os corpos, se jogaram os corpos né, de quem ali chegava. Ali foi, para mim, uma grande pós-graduação onde eu tive pessoas idosas da comunidade que estavam ali para sempre nos receber, Mercedes, os professores, os pesquisadores, nessa né? importância que a Sim. ciência tem para construir isso dentro de nós. E depois, nas trocas desses eventos ali na comunidade, junto com os visitantes que vinham eu só ia mergulhando cada vez mais, e isso virou uma história de vida. né? E eu comecei a ver que, na verdade, essa história dos roteiros pretos e os pioneirismos, é, é, não está só no, no caso do Valongo, não está só na zona portuária, ele está na zona norte, no subúrbio, ele está no café que a gente toma, ele está na cachaça né, que a gente bebe, ele está no, no evento que nós vamos e tentamos. Então eu passei, quando eu penso nas experiências turísticas, eu penso sempre que eu preciso então não trazer as pessoas que estão ali apenas tocando e fazendo a sua caipirinha como protagonistas que, do fazer, mas também do seu saber e que histórias eles têm para contar. Então, se eu trago estrangeiros, criar essas oportunidades onde eles vão conversar com quem está ali servindo o café, ou com quem tem aquele negócio do café e sabe sobre um café especial, e ali trazer a história da, da zona portuária com a escravidão que rolou aí, como que isso gerou toda uma riqueza para o país, às custas dos africanos naquele período. Então, eu procuro sempre fazer esse paralelo né, de valorização das histórias. E eu tenho uma pergunta para você. Hum. É, a necessidade de nos integrar enquanto rede de afroturismo é, para honrar até mesmo os pioneiros. Quem foram esses pioneiros? Né? No meu caso, IPN, o Antônio, o Carlos, o grande. Editor, né? então, é preciso, é preciso. Quem antes de mim? Né? E como que nós precisamos nos integrar? Por que nós precisamos nos valorizar quem veio antes de nós? E é, e, e trabalhar com quem tá chegando. Então, ontem, né, eu te falei que quando tem live assim, eu fico sempre muito reflexiva e aí minha mente começa a pensar bastante. E é eu fiquei analisando isso, né? Porque quando você fala de pioneirismo, você fala, né, lógico, né, não, não chega a ser o primeiro, mas os primeiros, né? Isso. E nesse primeiro, tem muitos primeiros aí que são, né, que, que fazem esse conjunto do acontecer. E aí, é, o que, que é importante nesse processo? É, é, quando você abre o caminho, esse caminho está aberto para que outros venham caminhar no mesmo caminho que você está abrindo, né? está desbravando ali. E aí o nosso papel de, de, de desbravador, né, no caso de quem já está caminhando, é de sempre acolher. E é muito importante é, é, essa, essa questão do... do da pessoa realmente entender que por mais que ela tenha chegado nesse caminho que já está aberto, que ela tem que... É, não digo... É, ela não tem que estar presa, mas ela precisa também é, de certa forma fortalecer e dizer também quem já está caminhando porque isso não, isso não diminui o trabalho dela, isso apenas fortalece mais ainda porque isso mostra o quanto é legítimo o trabalho que acontece ali. Você está me entendendo? Sim. Então... É, eu estava fazendo essa reflexão porque eu até lembrei do, do professor. Do eu professor, chamo de professor, mas ele não é professor, não. Mas ele é, ele é um diletante, é um pesquisador assim, a fundo da área do subúrbio, que é o seu Ronaldo, seu Ronaldo Martins, que ele, ele. É, do HGBI. E ele fala sobre os piabirus, que são os caminhos dos índios, né? E quando você para para ver, todos esses caminhos que foram construídos né, lá no, no começo de tudo são caminhos que jamais, assim, dificilmente eles, eles se apagam, né? Os caminhos que, que a gente, vi, a gente é, usufruiu são caminhos que já começam desde a época dos índios, muito antes dos portugueses chegarem aqui, né? E muitos deles estão voltados para os pros rios da, da, da cidade, né? que não era da cidade, era apenas o Brasil, né? Que nem Brasil era, era, era terra dos nativos, dos índios. Mas esses caminhos, eles são caminhos que, quando eles são abertos, eles não, não, não fecham com facilidade, a não ser que você pare de caminhar. Aí né, o tempo vai... Como, como, vamos pensar aqui no caminho mesmo, no caminho de terra. Se ninguém mais trilhar por esse caminho de terra, vai passando ali a chuva, o vento, vai crescendo a, a, a mata e vai apagando esses caminhos. E por isso que é importante você sempre estar tá falando, porque, na verdade, você acaba contando histórias, porque esses primeiros vão se conectar de alguma forma. E quando você não, você não reverencia a outros que vieram ali antes de você, sempre vai haver uma malacuna. E como é você que... tem algumas soluções, algumas propostas de como fazer isso na prática? Né? Como que você vê, para a gente ajudar aqui quem está começando no turismo agora, ou quem entrou depois da gente, ou a nós mesmas, entendeu? Você tem alguma eu acho. Eu acho que a proposta assim, que vem que na minha cabeça nesse momento é, é pensar, assim, um, um geek começou agora a trabalhar, né? Eu acho que é válido, ele, além de fazer contato né, com, essa, com esse profissional, para poder até mesmo... Porque, assim, não é porque eu criei um roteiro que esse roteiro ele é padrão para todos. né? O roteiro ele pode começar de infinitos pontos. Então, é, às vezes, é importante você apenas é, conhecer para trocar networking, até porque eu, de repente, posso estar precisando fazer um roteiro e não posso não precisar. Não, não, não posso é, poder estar e eu tenho alguém para indicar. E acho que, eu acho que, uma, acho que a maior, é, é, maior é conexão que pode haver, é geralmente a gente tem essa coisa do fan tour, né? de fazer aquele, aquele roteiro com, com colegas que são guias, que estão começando. Eu acho que é uma oportunidade de você estar tá guiando com outros profissionais, porque eu acho que é sempre um aprendizado, é sempre uma troca. Né? Se, eu, eu, se eu comecei a fazer alguma coisa e eu falo, às vezes, a pessoa que está fazendo passeio comigo, que começou agora, tem uma outra informação que pode colaborar com o meu passeio. Então, eu acho que sempre existe uma troca nesse processo. Então, acho que é sempre oh, importante é. estar conectado. Não, eu acho não, isso não... fantástico. Inclusive, entrou aqui também Damiana. Obrigada, Damiana, por nos prestigiar, que é também guia do roteiro da Herança Africana na Pequena África. E, assim, eu chamo ela da nossa guia VIP também, né? <risos> É, que é assim, é, a pequena África é assim, como se fosse, né, é, não, é inexplicável, é, Sim, é a, mãe, como explicar. a mãe, né, a pedra-mãe dentro da, da, da urbe. E ali, no, no caso do Valongo, o interessante que eu gosto de trazer essa, essa história, é que quando eu era criança e fugia de casa para brincar no parquinho que tinha na praça ali da, da Barão de Tefé, é, tinha um parque, né, aquilo era tudo coberto, então foi acimentado em 1911 durante 100 anos, ou seja, quando eu era criança, é. se eu pirei na Pedra do Sal, escorreguei na Pedra do Sal, imagina se eu tivesse visto aquela janela arqueológica maravilhosa que está ali aberta para a gente, imagina, é. eu queria pular em cima, eu queria saber, eu ia querer perguntar, né, e, e aí eu teria tido acesso a essa história, se despertar muito antes, é. 40 anos antes quase entendeu? E eu tenho uma outra pergunta. Pensando no movimento de afrofuturismo, né, que visa conectar a ancestralidade, as nossas ações no presente, e para onde nós queremos chegar, numa reconexão com essa ancestralidade que, na, que, que vem de África, é, que desafio você vê hoje, é, para, e que oportunidade você vê nessa conexão entre nós, nessa rede né, de de afro-guias e de guias afro-referenciados pelo Brasil adentro e pelo mundo afora. Oh, pensando daqui. <risos> oh, eu acho que, assim, como, como na, na cultura africana, geralmente o. o, o o registro né, de memória está muito é, ligado ao a, a, a, a saber oral, né? E a gente passou muito tempo aí sem estar sem tá falando sobre isso, né? E aí, eu acredito, quando você falou lá no começo sobre essa questão de você é, como é importante você estar, é, de alguma forma, ligado àquele lugar para falar dele, quando você falou com relação aos guias, do, do, do, do, no caso da, do, do tour de favela, por exemplo, né, que não cabe a mim chegar numa favela que eu não conheço e fazer o roteiro lá, porque talvez eu conheça... Não, acho que tem que realmente valorizar quem já está trabalhando ali no território. Mas, é, é, falando do, do, dessa, dessa herança, é, o que, que isso me faz pensar? Eu, durante muito tempo, a minha família toda é, era ela tinha um terreiro, toda uma história aí de, de um saber oral que passava no caso da minha bisavó para minha avó, e hoje a minha tia, tá né ela ela é mãe de santo de um terreiro, e durante algum tempo eu fiquei muito afastada desse, desse processo, e eu fui percebendo, né que na verdade até é, nisso o tambor, foi que, o tambor que me chamou, né quando eu começo uhum. a frequentar as rodas de jogo, o tambor me chama para isso, e aí eu faço uma retomada, assim, é, para tentar entender é, e recuperar algumas lacunas do, das, das minhas memórias, né? Porque eu tenho muitas memórias da casa da minha bisavó e da minha avó. E aí, nesse processo, e que a gente sabe que isso não tem registro nenhum, não tem anotado, eu, eu, eu até hoje, assim, é, me pego perguntando muita coisa para o meu pai e para a minha tia, que não é essa, mas a tia mais velha, a tia Vera, e ela me conta muitas histórias. E aí você, fica, você percebe o quanto é importante, por mais que haja um saber oral, esse saber oral, ele, ele é importante para poder passar para uma outra pessoa, porque eu tô, estou tô absorvendo isso, eu passo isso para o meu filho. Se eu não isso para o meu filho, ele não vai ficar sabendo. Então, hoje... É, é, o, o, o roteiro que é afro-referenciado O roteiro que é feito por pessoas né, que, que podem, tem propriedade de fala Para falar sobre essa cultura Ele é importante Porque ele ainda assim é, A gente fazendo o roteiro Mesmo que seja guiado, falado existe ali várias formas de registro Não só da nossa parte Mas também de quem está fazendo o passeio E de certa forma a gente está propagando aquela história Então é, isso é extremamente importante porque a, a, nossa, a nossa memória coletiva, ela só é construída né, de experiências coletivas. Uhum. Então, não adianta eu fazer um passeio, é, é, eu conhecer a história da, da, da região da pequena África e eu não é, propagar essa história, como uma, não só como uma profissional, mas, né? Eu, eu realmente, eu, mesmo que eu esteja com uma amiga ou seja com a minha família, eu preciso falar sobre, sobre isso, né? É, tem mais ou menos duas semanas eu estava almoçando a minha família, a minha mãe, ela hoje ela é uma católica, católica é, fervorosa, e ela já passou por várias religiões, mas hoje ela é católica, e tem muitas coisas que ela diz que ela, ela fez renúncia. E aí, eu comecei a conversar com ela, sobre o vídeo que eu vi dos desmonte do Morro do Castelo, e aí a gente estava na mesa almoçando, e geralmente ela não gosta muito de, de entrar, é, ela não gosta muito de discutir sobre isso, porque para ela, aquilo é o certo e ponto final. Uhum. E aí eu comecei a conversar com ela e falei, mãe, é, eu estava vendo esse, esse documentário do Desmonte do Morro do Castelo e o Desmonte do Morro do Castelo mostra, né, desde quando os índios estavam aqui e antes de chegar, de chegar a, a, a, os navios portugueses, enfim. E aí você vai fazendo uma, uma, vai fazendo uma, uma, uma análise e percebe que existe aí todo uma, um processo, já de genocídio mesmo, porque se o homem se chega aqui o preto escravizado e o índio e ele não é não conhece Cristo ou ele ele não vive não vivencia aquela aquela religião então ele não é digno nem de viver não é digno de nada e aí ou, acontece todo um roubo aí né por parte do, do, dos, dos portugueses e de todos todos os que vieram os espanhóis os holandeses que vieram querer é, é, tomar a terra né dos nativos e aí, eu, eu, eu, eu, nessa pequena introdução, conversando com a minha mãe, fazendo essa análise, a gente entende que essa, essa, essa, esse pensamento de que, de que, por exemplo, ela que é da igreja, de não aceitar é, outras religiões, outras formas de, de, de se apresentar à espiritualidade, caiu por terra, porque o que estava acontecendo aqui era a vivência daquele povo que já vivia aqui. Então, eu não posso é, querer acreditar que aquela, aquela, aquele povo que veio para cá para oprimir quem já vivia aqui e dizer que o que ele vive não é certo, uhum. por que, que não é certo? Quem disse para ele que é errado? E aí ficou essa reflexão. Será que realmente eu falar, é, eu, eu, eu, eu, eu, eu trazer com olhares negativos que os orixás, né, os guias espirituais não são de Deus porque a igreja não não não não fala dessa forma então e assim aí parar para entender que cada forma de cultuar ela ela tem a sua particularidade porque as suas vivências as suas origens são diferentes e entender esse processo né do sincretismo de como que os pretos trazem a sua espiritualidade e, e para não serem oprimidos né como já eram só de, de ser o que eles eram então, de ter a cor da pele que eles tinham, de vir de África, de não ser enxergado como seres humanos Sim. como que eles poderiam é, sobreviver, porque eles já tinham, já tinham arrancado tudo deles, arrancaram a terra arrancaram a, a, a família arrancaram tudo então, como que eu vou agora sobreviver né? que é, é, é na fé, na fé. que até mesmo os rituais de morte eles não tinham mais porque eles tinham que morrer em África, eles estavam morrendo aqui e de qualquer maneira, porque os corpos eram jogados, né? tanto que no, no, no cemitério dos Pretos Novos você dificilmente encontra um esqueleto por inteiro, foi então, encontrado uhum. um esqueleto, que foi da, da... esqueci qual é o nome, me lembra aí, Baquita. Da, da Baquita, isso, uhum. entendeu? Então, eu acho que é muito importante o trabalho né, do turismo, né? é um trabalho que tem uma responsabilidade social muito grande. Porque não é pura e simplesmente ganhar dinheiro com passeio. Não, não é. É, é, é. O trabalho do guia é trazer, através das suas pesquisas, do seu olhar, a história daquele lugar. E em colaboração com todos aqueles que contaram e contam essa história, né? Eu, eu até, no quesito, o que, que nos colocou uns contra os outros, né? E o que que hoje, quando a gente pensa em tecnologia, pode... Porque tecnologia pode ser uma ferramenta que nos une, mas pode ser uma ferramenta que nos separa. Então, pensando hum. de toda a nossa rede de saberes que compõem o turismo, as pessoas que fazem o turismo, os guias que contam também essas histórias, é... a tecnologia, onde que ela pode nos separar dentro desse mercado do turismo? Como que nós podemos usá-la de forma é, que nos una, por exemplo? Você, você... É uma reflexão que eu estou jogando, assim, porque sim, sim. não tenho uma resposta pronta para ela. Eu tenho refletido sobre esse assunto. É, eu acho que a gente tem feito aí algumas reuniões né, com alguns guias da região. Acho que esse encontro, né, usar as ferramentas que a gente tem de videoconferência são extremamente importantes. Acho que rola sempre uma troca. Né, mas também acho que é muito importante estar na rede é, com realmente um, assim, um pensamento de é, comprometimento e igualdade né, nesse caminho. Eu acho que se não houver esse pensamento, ninguém chega em lugar nenhum. É o princípio do, do, do, do Ubuntu. A gente tem que segurar a mão de todo mundo e correr junto para chegar no ponto. Exatamente. Até mesmo porque não muitos de um nós, é, Solange, por exemplo, muitos de nós trabalhamos com comunidades que são que não tem acesso à, à internet, né, que seja Sim. em alguns lugares da, da favela, ou que seja nos quilombos, ou que sejam em aldeias indígenas, somos uma rede de guias conectadas pelo Brasil inteiro, e então, é, que algumas pessoas não têm acesso, outras são, são idosas, mas têm saberes e têm histórias, e nós quando criamos essa ponte né, entre eles, ouvimos as histórias ali ao vivo, proporcionando esse contato, e outras têm mesmo resistência. E, e, e essa resistência, ela vem, pela percepção que eu vi de algumas pessoas, de realmente ver que essa tecnologia aqui também pode nos unir, como nós estamos fazendo agora, criando um espaço de debate, de saber, mas ela pode também é, nos absorver numa corrida que, para mim, ela representa, pode representar novas correntes. Eu posso, nessa época da pandemia, como eu não, não tenho o samba, como eu não estou com, com os roteiros lá fora, como eu não estou contando as histórias no mundo lá fora, como os amigos não estão me resgatando de dentro da minha casa para viver o mundo lá fora, eu tenho trabalhado 10, 12 horas por dia. né? Porque é um trabalho que eu amo. né? o Sim. nosso trabalho, é né? o que a gente faz. Mas mesmo assim, não é saudável. Então, não. então quando eu vejo, é uma corrida que é o prazer do trabalho, ao menos isso a gente tem, né? isso é uma conquista. Né? Vamos agradecer, isso é, isso é maravilhoso. Mas é. ao mesmo tempo é uma corrida também capitalista. E é aí que eu acho que Sim. ocorre o risco de, de de quem sabe mais ou menos dentro dessa dessa rede capitalista de, de, de tecnologia poder absorver e engolir aqueles que não. Eu conheço é, A Judite dos Santos fez para mim um roteiro da Pequena África, mas ela conta a história do samba todo musicado, onde ela vai cantando em cada ponto. E ela mesmo fez a curadoria das músicas, que foi maravilhoso, sabe? Poder ter, ouvir essa história de Judite dos Santos. E Judite dos Santos ela não está necessariamente conectada com o mundo do marketing nas, nas grandes online travel agencies, é, grande, Airbnb, todas essas grandes redes internacionais de venda de, de turismo. Então, quer dizer, se a gente não olha para pessoas como a, a Judite, é, tem a Grace, que é bisneta da Tia Seata, que está aí numa, numa, com seus pacotes para contar suas histórias, mas tem várias pessoas que não estão. Então, se a gente não, não sabe quem são essas pessoas, como que a gente vai trabalhar juntos? Né? Sim. assim, eu, eu penso da seguinte forma. É, nessa minha caminhada né, que ela, do turismo, ela vai caminhando muito com a, com a cultura do João, né? e nesse processo eu, eu, eu, eu vou meio que estudando um pouco o mestre Darcy que foi o mestre que levou o Jongo para a academia levou o Jongo para a rua fez o Jongo uma roda espetáculo e aí o mais importante que eu acho que o mestre Darcy faz nesse processo, junto com a vovó Maria Joana, é entender que esses processos onde você percebe que a, a existe não só o genocídio, né, mas também existe aí todo um... um, um, ai, um acho que quase um empachamento assim, é, religioso, né, um obstáculo da questão da religião, né, de você trazer a religião de matriz afro como algo é, é, demoníaco, como muito tempo se, se fez isso com relação ao protestantismo. E aí a gente percebe que Mestre Darcy ele, ele, ele percebe que é preciso, porque o jongo antigamente só era é, vivido pelos mais velhos. Só os mais velhos poderiam estar numa roda de jongo. E aí mestre Darzi tem uma visão que ele precisa levar o jongo para as crianças. Porque se o jongo não chegar nas crianças, o jongo não tem como continuar. Porque as pessoas estavam, né, cada uma estavam fazendo a sua passagem, e estavam levando consigo todo esse saber. E aí ele começa toda essa história que hoje é o Jogo da Serrinha, né, que tem todo esse trabalho com, as, com os jovens, e aí é, é, ele é uma grande inspiração para mim quando ele fala de resistência cultural nesse sentido, e aí quando a gente percebe com o trabalho do Guiadas, que a gente começou um trabalho que não era um trabalho, que só em é, nenhum momento o nosso trabalho ele foi para é, atingir os turistas da cidade, mas sim a toda a população que quisesse conhecer a história do seu bairro. Então, nos nosso roteiro, tinham muitos moradores da cidade do Rio de Janeiro, e isso era extremamente rico, porque é, muitos deles eram mais velhos, viveram outros outros momentos desses, desses bairros e trouxeram outras experiências. né? E aí, isso isso de certa forma enriquecia o nosso trabalho, porque eram as memórias dessas pessoas que eu acabava absorvendo para falar em outros passeios para outras pessoas. Uhum. E aí, nessa caminhada, que foi uma caminhada é, um pouco difícil, porque não tinha, não tinha recurso do poder público, a gente não sabia como cobrar isso, né? ainda mais da pessoa que mora na cidade pagar por um passeio dentro, do próprio, dentro da própria cidade dela, né? porque ela não é turista, ela é uma visitante daquele bairro. E aí, nesse processo, é, aparecem alguns editais de cultura, e como a gente tinha esse apelo todo de trazer as vivências, né, não só, só não só ver a, a, a roda, mas também experimentar estar numa roda, que já entra aí o turismo criativo, né, além do turismo de experiência. E aí a gente percebe que era importante escrever um projeto para levar o turismo para dentro das escolas. E aí, a gente escreve um projeto e a gente atua numa escola, que é na Penha, e a gente faz todo um trabalho ali, é, que inicialmente seriam só os roteiros, e a gente ia contar um pouco das histórias voltadas dentro da história do samba, o roteiro era, era Madureira, Penha e, e, e a Pequena África, só que nesse processo a gente percebe que existem várias é, questões que precisam ser abordadas na, na escola, então, a gente acaba ficando um tempo muito maior do que a gente precisa ficar na escola e quando a gente faz os passeios a gente percebe a transformação que que que os roteiros fazem no conhecimento daquela história que elas não conheciam com relação ao seu bairro e com relação a bairros que elas passavam ou que elas iam visitar e na história desse projeto de urbana nas escolas o passeio da Pequena África foi, assim, extremamente marcante, porque eu, quando eu fiz a primeira vez, quando eu corri linha com o Rio de Ruas, eu visitei a IPN, eu fiquei extremamente chocada com, a, com os vídeos que a, que, a, que, a, que a Mercedes passa lá no, no Instituto, né? Que mostra realmente, assim, a, a, assim, eles dão uma pequena amostra do que o, o homem e a mulher preta viveram nesse processo de, che de chegada no Rio de Janeiro, de chegada com os Esse genocídio né, denos... é. né, da nossa história. E aí, quando a gente leva as crianças, que são alunos do nono ano, de uma escola municipal, e eles vão visitar a, o IPN, e vem esse vídeo, eles terminam o vídeo extremamente calados e chocados, é. porque eles não faziam ideia nem que existiu escravidão, e quem foi escravizado foi o homem preto e a mulher preta. Não faziam, não, não, faz, não faziam ideia Porque parece que, na, na, que na, nessa, Nesse currículo né, da, da, das, das escolas é, a, a, O momento que você vai vivenciar A história de África A história da, da, dessa escravidão Já é praticamente no final da escola E não conseguem dar, abordar Essa temática na, na, na rede É, não tem vontade fim, política Na verdade, é. né a gente sabe E aí Isso mexe com eles, né mexe muito, e aí não adiantou só fazer os roteiros, né? a gente precisou trazer, abordar outras questões, então nesse processo nas escolas a gente vai falar um pouco de sonho, vai falar um pouco de capital cultural, vai uhum. falar um pouco de identidade, e aí eles vão entendendo, eles vão construindo o que que eles são, aonde eles estão vivendo, o que que eles precisam fazer para se movimentar para mudar essa realidade. Então, tem um, passeio, tem um passeio que a gente faz nesse, nesse projeto, que é o passeio da Penha, que eles visitam o Parque Barroso, que é um parque tombado, mas que hoje está fechado na central principal, tem uma ocupação aonde eram as quadras poliesportivas. Eu vou fazer esse tá eu vou hoje... vocês quando acabar essa pandemia. Vamos, fazer, vamos fazer, Minha mãe falou aqui que quer fazer também, acho que... Soninha vai querer <risos> também. <risos> e aí, nesse, nesse parque hoje, na, na quadra poliesportiva, tem é, uma UPA e uma UPP, e a entrada do parque pela lateral, e aí o parque hoje não tem, ele tinha uma cascata, ele tinha um espelho d'água, ele tinha toda uma vida assim, é, vegetal, uma... uma, uma todo uma, uma, uma, um belezamento que era até artificial, porque tudo lá que foi construído está no concreto, mas era tudo muito bonito. Assim como é o Campo de Santana é, ali os, os quintais do Palácio do Catete também, é o mesmo uhum. tipo de, de, de, de, de paisagismo. E aí a gente leva eles, depois desse passeio no Parque de Barroso, a gente leva eles para o Parque Guilhe, que é um uhum. parque muito parecido e aí eles percebem que o parque não tem grade, que o parque tem água, tem cascata, tem patinho, tem vegetação assim rasteira. E eles ficam assim, poxa, por que, que, que aqui não tem? Aqui tem, lá não tem? E aí eles ficam né, nesse processo de reflexão. E a gente fala, olha, vocês precisam é, se unir para recuperar esse parque junto. E aí, a gente faz, e aí a gente faz mais para frente, a gente faz um encontro, aí é todo e mundo leva uma, <risos> uma garrafa essa garrafa de água. Foi linda Bom, porque Paula. chegou no um ponto que a gente estava falando assim, dessa coisa da construção da rede, né? Onde você. É, a gente faz esse trabalho, eu, eu faço bastante trabalho, foco com, com o público estrangeiro, em alinhamento com, com nossos parceiros, com a, a nossa comunidade e amigos. Né? E você faz esse trabalho nas escolas, que é um segmento que eu, que eu não faço. E agora a gente está começando essa proposta de trabalhar em rede para que a gente possa fazer essa proposta de... O, nós estamos numa política capitalista de plataforma de, com base na escassez. Porque Sim. a escassez gera disputa e competitividade, e isso nos separa, nos agrilhoa, nos mantém escravos, e lutando contra si, muitas vezes. Então, quando a gente cria essa, essa lógica da prosperidade, do é preciso sim eu ir para as escolas, eu falar com, criar uma rede local e uma rede global para que a gente possa ver onde que nós estamos, onde que estão esses grilhões, reconhecer isso e onde que nós queremos chegar juntos. Né? Acho que é essa, isso se aplica nessas atmosferas para a gente não se engolir. Então, eu, Kelly, mas sabe o que, que eu acho também? Eu acho que isso é muito cultural do Rio de Janeiro, sabe? Eu tenho essa visão, quando eu paro para entender, né? Eu vou fazer aqui uma, uma analogia para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu até falei sobre isso numa outra conversa. A, quando a gente fala de memória, quando a gente fala de, de história, né? A gente está falando aí de, de... Vamos falar de uma árvore. Né? A semente foi plantada por alguém, essa, planta, essa semente virou uma planta, essa planta está virando uma árvore. E quando ela vira uma árvore, ela tem raízes, certo? Ela tem as raízes fincadas lá na terra. E se essa, e se essa árvore ela vai crescendo, crescendo ao longo dos anos, que são muitos anos para ela ficar muito grande, pode vir um um que ela talvez não caia. Porque as raízes dela estão extremamente profundas e estão ali é, é, muito presas ao solo e ela não vai cair. E aí, o que eu percebo no Rio de Janeiro é que a gente percebe na, na, na, na nossa história que houve muitos apagamentos. Uhum. Né? O próprio cais do Valongo mostra isso. Né? Hoje, Sim, você vê aquelas é camadas. Novos, é? Houveram muitos apagamentos. Né? E aí, quer dizer, o antes o cais era, era, era, um, era um cais muito simples, e quando vem a Imperatriz, eles reformulam todo o cais, colocam um, um totem, enfim, é, é, é, é, a gente percebe que é uma história, passando por cima de outra história, e quando você percebe, se você não está contando a história do, né, como foi antes, essa história é apagada, né? A gente não tem condições de, de, de, de resgatar mais ela. então, é, é, é, o que eu percebo no Rio de Janeiro é que esses apagamentos eles estão nítidos não só é, na cidade mas também na população, que também não tem condições de fazer esse tipo de propagação, porque a população do Rio de Janeiro, ela tá mais, ela, antigamente, estava muito mais preocupada com, com, com, com feijão com arroz, né? E vivendo essas expulsões, né? Existiram muitos morros que, que te, pegaram, pegaram fogo, e aí é, é, muitas expulsões, muitas revoltas, e isso tudo, né? num período que ainda não existia ainda o patrimônio histórico, que vai existir em 37 então você não tem essa preocupação né, em, em, em, em só aguardar essa memória e construir essa história. Então uhum. também tem uma, tem uma frase importante que eu até vou ler, que eu nunca sei de cópia, só sei a primeira frase, que é, que é, a, que é, o, que é a frase da, da, da historiadora Emília Viotti, que ela fala assim, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer os mesmos erros, né? No presente e no futuro. Então, é, é, é, no Rio de Janeiro, você vê essa competitividade muito grande, porque sempre foi isso, uhum. né? A, a gente nunca está tá rever reverenciando quem veio antes, a gente não está nem se referenciando com quem veio antes. É, Acho, Entendeu? Isso é Inclusive, eu queria aproveitar, pra, a gente está se encaminhando para o final, né? Eu queria aproveitar para fazer um convite também Aqueles é, que vão assistir esse vídeo aqui. Eu também vou estar postando lá no meu canal da Rio Encantos. Agradecer aí também a chegada da, da Sara, também chegou. Sarinha, excelente cantora, né, de samba, figura, amiga, muito, muito gente boa, canta aqui pela Lapa. E uh, eu gostaria de fazer um convite exatamente. Aos pioneiros dos roteiros pretos, né? Carol, que apareçam aí, é, contacte a gente, chame a gente, criem suas próprias lives e, e convidem é a gente. É muito importante. Aí, que nós possamos ouvir as suas histórias também, porque eu já me perguntei isso várias vezes. Poxa, quem é que... O caso do Bolão começou a ser desterrado ali em 2011? Quem é que começou a contar essas histórias ali? Quem eram todos os guias credenciados ou os pesquisadores que já começaram a andar por esse roteiro, levando pessoas. Eu tenho essa curiosidade, isso é uma, uma pesquisa eu, eu que Eu acho que isso que você está falando tem muito a ver, né? Eu, eu esqueci o nome dele, era um historiador que tinha lá nos no Estudos Pretos Novos. Ele, ele, ele o César até... é Medeiros? César hum. Medeiros é meu, meu mestre. Não, lá foi não. Ele que iniciou. Antônio Carlos, que faz o roteiro educativo também. Acho que é. É ele, ele, ele faz uma, é, acho que é isso, ele faz um, um, um, um do, acho que é uma tese de mestrado, doutorado, falando a, sobre Drado, isso. O professor é, Júlio falou sobre a, é, o Caso do Valongo, não, Flor da Terra, Cemitério dos Pretos Novos, A Flor da Terra. Nossa, esse livro é lindo, é, recomendo a leitura. Lá, é, ele fez edição limitada, é, é, tem muita dificuldade para conseguir verba para lançar novas edições desse livro. E eu recomendo, assim, para entender o que que aconteceu ali na região. E, e, assim, eu acho que isso começou com os historiadores mesmo, ali, por conta desse, desse, dessa descoberta ali com a Mercedes, né? Enfim. Uhum. E acho que essa questão do, do de se pensar como um roteiro, isso vem vem como consequência, né? Até por conta dessa dessa força que vem da, da, da região da Zona Portuária, que começa depois um processo de reforma por conta dos grandes eventos. Então acho que se enxerga ali um grande potencial de roteiro para essa região. Mas só para poder fechar o que eu te falei lá no começo, com relação. Não, oi? Não, aí é... eu só ia chegar na... com relação ao que eu achava que era muito do Rio de Janeiro, porque eu percebo que, por exemplo, na Bahia, a gente não vê muito isso em Salvador. Porque a galera parece que é, vivenciou algumas lutas mesmo é, juntas, eles têm muito essa coisa de reverenciar o 2 de julho. Então, acho que existe ali uma construção, porque quando a gente fala de memória. Até as memórias que envolvem morte, sangue, tristezas, elas são importantes, porque elas também constroem né, aquilo que a gente não quer mais que repita, não quer mais que aconteça. Então, acho que é importante sempre falar do, do roteiro ali da pequena África, e eu acho que quando a gente fala de afroturismo, a gente tem roteiros aí não só no centro, né? Eu acho que roteiro, roteiro é, é, afro-referenciado também tem Madureira, Penha, quando a gente para para fazer um roteiro em Madureira, e para numa roda de, de jogo jongo da companhia Ruanda ou às vezes para numa roda de, de uma, numa oficina de jongo na casa do jongo da Serrinha ou até mesmo é, vai num sábado num baile charme do viaduto que é uma outra uma outra cultura também que é muito vivenciada no bairro de Madureira quando você visita o mercadão de Madureira e, e, e também tem toda uma história né não só daquele daquele mercado hortifruti de lageiros mas também o um mercado que vende a, a, a, a, a, a, o mercado da santeria com os santos, né, da, da umbanda, do candomblé, do catolicismo. Então ali tem muita a gente tem muita é, é, riqueza histórica, né, e de patrimônio, né, dessa cultura afro descendente do Rio de Janeiro. Oi, Deus. Ah, sim. O Deus está mostrando aí essa foto que foi um projeto que a gente escreveu chamado Intercâmbio cultural da Favela Criativa, lá no Morro do Salgueiro. E aí, a história dessa, dessa foto aí é que depois que a gente participou de, um, de, uma, de uma desfile da, do, Jongo, do Jongo, lá na, no Império Serrano, a gente encontrou uma senhora numa festa e ela fala, ela fala sobre, ah, que lindo, Jongo. Aí ela fala, ah, vocês conhecem o Cachambu do Salgueiro? Aí eu falei, eu já vi falar. Ela, lá não tem, o pessoal não faz mais roda, o pessoal tá, não está mais acontecendo, e aí eu fico com aquilo, aquilo na minha cabeça, e aí no Favela Criativa, que a gente participou de editar em 2014 para 2015, a gente conhece a Denise Santos, que está levando o, o, o, o, o charme que acontece no, no, no Morro do Salgueiro, e eu perguntei para ela, falei, Denise, como é que está o Caxambu lá no, no Morro de Salgueira? Ah, Carol, as chias não estão mais fazendo roda, não. Aí eu falei, eu posso escrever um projeto? Ela falou assim, pode. Aí eu vou, faço um encontro, no, faço uma, uma, algumas visitas ao morro, conheço as tias, começo a fazer Nossa, um processo de pesquisa. Bom, né? é, essa, essa tia Dorinha, a tia Betinha e a Denise. A Denise é essa que é de óculos, do lado direito. Uhum. E ela que, ela que vira o meu grande contato e minha, minha, minha, minha Cicerone no Morro do Salgueiro. E aí ela, ela, a gente passa durante alguns dias visitando o, o, o morro para construir é, como é que ia ser esse grande evento, que era um evento para trazer outros, é, outros mestres e fazedores de cultura da cidade, que eram voltados para a área do Jongo, do Caxambu, é, da Capoeira, de vários tipos de, de, de, de cultura. E aí a gente, nesse processo, nessa caminhada, esse foi o dia da feijoada que elas estão fazendo, que era o, dia, o segundo dia da, da, do evento, e aí a gente começa a ter as crianças, porque o evento era justamente para fazer as crianças se interessarem a ouvir os mais velhos, que eram os griots uhum. do saldeiro. E aí começa, teve um dia que a gente estava na, na biblioteca, conversando com a tia Dorinha, e com, a, com a tia Ninica e a tia Mazinha, e a gente mostra um vídeo do mestre Darcy, aí a Tia Dorinha fala que lembra do mestre Darcy, e começa aí toda uma, uma, uma construção de, de rememória de como eram esses contatos. Esse foi o segundo dia do evento, que lotou. E São aí, momentos únicos, né? Que ajudam a reconstruir a nossa história também, né? E nesse dia, nesse dia da biblioteca, a, a, a Denise pegou o tambor, que estava na Biblioteca Comunitária do Morro do Salgueiro, e nisso começa a entrar um monte de criança na biblioteca. Uhum. E esse de criança na biblioteca, eu fiquei arrepiada, né? Que eu falei, cara, pronto, conseguimos. As crianças se interessaram. O João, o cachambu, no caso, está voltando a tocar aqui. Os sons estão ecoando, o tambor chamando. E aí as crianças entram na biblioteca e rola uma roda. Aí, a, a, nesse processo, a Jéssica estava com a gente, que foi a pessoa que, que, que levou o projeto, né? Eu escrevi ela foi levando. E aí, nessa foto, a gente tem várias, várias mestras e várias fazedoras de Jongo pela Cidade, desde o Jongo da Lapa, Lua, é... deixa eu ver aqui para eu me lembrar, tem Zanzá, ah, tem a Liana, que me ajudou muito, a Liana é, trabalha com, com moda e ela me ajudou bastante para ornamentar toda a quadra lá, a quadra Raízes da Tijuca. E aí, esse evento foi um evento belíssimo assim, com várias pessoas que compareceram e no último dia, que era o dia que ia ter uma, uma, uma conversa com todas elas e, e a gente chamou o Benegão e o Magabô que, que, que tinham aí uma, uma música que, era, que, que é a música do Cachambu de Salgueiro, que é do Amigo Neto mas numa versão mais funk porque ah, o barulho, o som é do Cachambu né? é. É, e, ele, e, ele, e ele vai nesse evento né, que a gente faz, aí tá aí ele e o Magabô, cara, eles cara, o caldeirão chegou lá na quadra das raízes, o tamborzão tocou, e foi arrepiante. E o lento, de... né, Lina? Foi. E depois que ele acaba de, de, de cantar, né? De, de, o cachambu de salgueiro, o, a, fazem uma roda com as né, cachambuzeiras com todo mundo presente, e uma roda enorme que ocupa a quadra inteira. Foi lindo demais. O Tear estava junto com a gente, apoiando a gente, o Tear, o o eles deram para a gente dois documentários, porque eles fizeram o um documentário do, das Caixambuzeiras do Salgueiro, né e deram dois é, DVDs para ser sorteados, porque quem comprava a feijoada concorria ao sorteio do, do, do DVD que eles cederam para a gente para poder fazer essa movimentação, porque o dinheiro da, do, do, da feijoada era para fazer o um novo uniforme, né? fazer um novo, uma, nova, uma nova roupa para as prachias do Cachambu e reformar os três tambores, que estavam totalmente assim, né? Muito tempo guardado, e precisava uhum. fazer a reforma dos tambores, que até foi o Anderson Vilmar, que era da Serrinha, que fez a, o, o, a reforma dos tambores. Então, foi um projeto, assim, muito rico, muito rico mesmo, assim, para mim. Nossa, assim. Que delícia, assim muito bom. Nunca tinha feito um, um, um, um projeto de cultura, nunca tinha feito. Foi um bom tempo, né? Nossa! Ah, aí, é a, a, da, da, da a professora Maria Marta escreveu aí, né, quando você falou sobre essa questão das pessoas estarem numa, numa corrida desenfreada, né, eu acho que a pandemia só provou que a, a questão do acesso à, à rede Wi-Fi, ela tem que, ser uma, tem que ser gratuita, porque as pessoas que também, né, têm essas dificuldades, precisam se conectar, precisam mostrar os seus fazeres também, mas eu acho que o nosso trabalho, né, não só pela questão de quem começou a fazer né, primeiro lá atrás, nós fomos, fomos alguns, não, não fui a única nessa história, tiveram alguns antes de mim, mas a gente precisa entender que esse fazer, ele precisa é, é, é, caminhar os, os antigos com os novos, entender que a gente junto, com né, a mão dadas, para chegar no objetivo é muito importante para poder fortalecer a história, para que essa história continue se perpetuando. E é. é... Ai, me ajuda aqui, Wilson. Que eu estou falando aqui, eu estou tô... <risos> tô com muita coisa na minha cabeça. Você a falar, falar, falar, e eu, eu não me, per me perdi. Você ficou é tranquila agora também. <risos> É, relaxei, até demais. Relaxa. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que, que é, era isso, assim, que essa corrida desenfreada, lembrei, a professora Maria Marta escreveu aí que o nosso trabalho não está pautado somente em fazer turismo, para viver de turismo. A gente tem todo aí um pensamento né, de transformação, de pensamento, de construção de olhar, de registro de memória, né? Então, é, é nesse sentido que o trabalho, ele precisa ser, é, é, ser pontuado, falado, porque não é um trabalho só de, de meramente é, botar na prateleira e vender. Existe toda aí uma construção né, de, de valores, de uma, né? de valores e de uma responsabilidade social né, uhum. com essa história. Exatamente. E por isso, é, por isso que é muito importante, né, não digo só... Né, Fazer essa, fazer essa referência a as pessoas que que, que esses caminhos né que esse caminho foi aberto com as escavações aí né isso é um, todo um processo mas também de entender que é que história que eu estou passando né se eu não moro ali eu preciso ouvir quem mora eu preciso ouvir essas pessoas que vivem ali como você por exemplo que nasceu né e passou muito tempo ali foi foi nascida e criada que memórias você traz dessa região, que passou por várias reformas urbanas, várias formas de ocupação. Né? Eu me lembro, me lembro de passar por ali quando criança, quando minha mãe ia na, na, na Marinha, que tinha ali um prédio da uhum. Marinha, e aí é, é, é, era, era uma outra zona portuária. Não, né? lembra da Perimetral, era um lugar muito escuro. Né? Não, eu não sabia nada. Nada, nem imaginava que ali, tinha, que ali tinha um cemitério de pretos novos. Então, já que agora já sabemos, estamos fazendo roteiros, essa história está se propagando, gente nova está vindo, estamos acolhendo, e vamos nos fortalecer, dar, dar os braços para que, que essa história continue aí, né? Por muitos é e muitos isso aí. Anos. Eu não preciso <risos> falar nada para fechar. Mas eu... Ah, eu vi o empolgado. Já, já pegou o tambor, a criança aqui. ó. <risos> o ah, então, ah, vou... rufar dos tambores, do fechamento. É. Eu agradeço. Né? Ah, tu vai cantar jongo? Eu vou cantar jongo? Ai, meu Deus do céu. Viu que eu vi isso é de jongo? Vamos lá, então. Só para poder falar sobre os, mais, os mais velhos e os mais novos, como, como é importante. Essa relação para continuidade e para salvaguarda e proteção do nosso patrimônio, né? Afro, eu vou cantar esse jogo que o Bilso tá fazendo aqui. Questão que é sobre eu cante, vamos lá. Vai, Vilso. Sarava jongueiro velho que veio pra ensinar que Deus tem proteção ao jogueiro, pro jogo não se acabar. Sarava Jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que Deus tenha proteção. Jura! Te que... Pro jogo não se acabar! Pro jogo não se acabar! Pro jogo não se acabar! Que Deus tenha proteção a Jongueiro novo! Pro jogo não se acabar! Pro jogo não se acabar Pro Jongo não se acabar Que Deus deu a proteção ao Jongueiro Pro jogo não se acabar Sarava Jongueiro velho sarava Jongueiro velho, velho, velho E veio pra ensinar Que Deus deu a proteção ao Jongueiro Pro jogo não se acabar Machado, você é... Sempre nossa, botando nossa, a nossa, justa, nossa, nossa. me botando na falha justa. Ô, isso? Me botando na falha justa, Nilson. <risos> ah, Deus. <Como> você... <risos> ah, Ai, para lá, é. para os pretos velhos, né, que vieram, vieram antes de nós aí, que não nos abandonam, estão sempre aí nos fortalecendo, sempre, a gente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nossa, mal vejo a hora disso aí. Ó, oh, quando abrir as portas da, da vacina, vamos pegar o trem ali de Ah, meu de Deus! Local, vamos encontrar vocês. Vamos subir até a pé. Ainda tem, né? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Obrigada, eu adorei querida. essa conversa. É, a gente estava precisando, não estava? Eu estava sentindo que a gente estava precisando dessa. Sim. E, e sigamos, né, sempre aí fortalecendo Não só os mais novos, os mais velhos As memórias, tudo, né Acho que é importante demais O IHGBI faz um trabalho muito bonito De, de, de memória, da história do lugar, né então, Acho que eu eles... me perguntar uma coisa Desculpa te interromper A gente foi num papo só esquecemos de perguntar se alguém tem alguma pergunta <risos> a, a, a, a, a Karen... A Karen que apareceu aí é, é membro fundador ah, do IHGBI, né? E ah, aí, ó, para você ver o quanto, que é, o quanto que é forte, né? Essa, essa, essa história da, da, do coletivismo. O IHGBI, ele, ele é um coletivo, né? Todo pautado na história do lugar. E eles começam... O Carlos também está aí, né, Carlos? Beijo, Carlos, beijo, Karen. E eles começam a fazer um uma história aí é, muito é, pautada nas memórias da, da, de quem mora na região ali de Irajá, por conta da questão de ser uma das igrejas mais antigas, que é a nossa era da apresentação, que é de 1613. E aí começa todo o povoado do subúrbio carioca nessa região. E aí e, e, eles começam a fazer um movimento chamado Cine Vaz Lobo, porque o BRT ia derrubar o cinevas Lobo, que era um ícone da, do cinema. E, e a gente já perdeu muito cinema aqui no subúrbio, muito cinema virou Igreja, é, igreja Universal, muito, muita igreja, muita, muito cinema, acabou mesmo, a gente não tem quase mais nada, e aí eles fazem todo o um movimento aí é, para se lutar, e aí é, como que é importante a gente saber das nossas histórias, porque se não fossem eles, hoje o cinema não estaria mais Onde está, entendeu? É. E até e aí, hoje. Não... Será que alguém tem alguma pergunta das coisas que nós falamos? É, alguém tem uma pergunta ah. aí para fazer? Nós que... Nossa, mãe. Nos empolgamos, nos empolgamos. <risos> <risos> ainda dá até Ó, a gente está fechando, mas ainda é tempo de fazer a pergunta aí, gente. Se alguém quiser. Pode perguntar se... quando é que vai vir para cá, conhecer Madureira Deixa tem. <risos> quando é que vai voltar os passeios da Pequena África? Ô oh, oh, oh, oh, oh, Kelly, olha só, eu tava, yeah. fazendo, eu tava fazendo uma reflexão aqui, né, sobre essa questão da, da, de falar Pequena África, e aí existe aí um, um entendimento que o lugar que tem mais, mais descendentes de africanos, né, depois de África, é o Brasil. Uhum. E aí quando a gente fala de Pequena África, eu não acho que é Pequena África não, é uma grande África. É, na verdade é, né... Uh, Pequena África foi um apelido carinhoso. Ah, olha aí o desafio. Para a gente lembrar quem foi que deu o nome da Pequena África de Pequena África? Quem foi? Quem foi que deu? Eu não sei quem deu. Ó, tem será, um nome, que, será que tem foi? Um Maria lá. Marta deve saber. Maria Marta deve tem saber. Um nome lá, tem o um nome lá mesmo. Apareceu alguma coisa aí? Tem um chat rolando? Rolando Rolou uma pergunta? O quê? Espera aí. Vocês estão acesso aí a pergunta? Ah, quando vai ser o próximo tour? Caiu, em. Ih, estou sozinha nessa live, gente? Ixi, fiquei sozinha. O que, que é isso? Bem, então tá bom. E todos os prazeres. tá? aí o desafio. Foi... Eu, quando voltar ao tour, olha, só daquele jeitinho, né? Pode ser daí, daqui a uns dois meses. Grupos pequenos, proteção, máscara, pessoal espaçado. E já o pessoal da guiadas urbanas. Só eles que sabem a resposta, mas eu acho que acabou mesmo a live. Então. Foi sozinha. Eu fiquei aqui isso. Ai, que bom. A, a, você ver a... Tá me ouvindo? Estamos. Então. Não, você não entrou de volta não. A Carol Quando abandonou. Espera tô... aí, vai dizer a Carol? Quando que volta os passeios? Eu fui olhar o chat. Eu estou começando a me acostumar com isso, gente, desculpa. E, eu também, todos nós. E, e quando que atropel é <risos> os passeios da guiadas? Estamos perguntando aqui. A Daniela. Então, porque... a gente né, pensou até mesmo em retornar esse mês, mas, logicamente, é, com um grupo reduzido, no máximo 10 pessoas, com todo o protocolo de segurança, né, porque foi liberado, mas ainda estamos um pouco assim ressabiados, né? Porque. Uhum a gente, é um risco, né? Que... Sim, eu vou, eu vou fazer com vocês ano que vem. Pode tá me esperar. Bom. Que eu vou tá, bom. Aí, tá Então é isso. Fico aqui, eu vou partir agora com um grande beijo e satisfação desse, dessa... live. Um abraço pra você, lá. viu? Abraço. Valeu. <risos> beijo, <risos> Kelly. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, tchau. tchau. Obrigada por todo mundo que ficou aí até agora, viu? Beijo. Beijo! Beijo! Vocês fecham aí a live, eu não sei fazer isso não, hein, gente? Tem que deixar! <risos>